Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E aí, tudo bem com vocês? Bom, é... hoje eu estou fazendo esse vídeo né, que eu quero te mostrar como você pode otimizar ou melhorar tá? é... o ranqueamento do seu vídeo, tá? para que ele seja recomendado é... para as pessoas que estiverem assistindo ao seu vídeo aos seus vídeos, tá bom?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 que é um curso excelente para quem quer ranquear vídeos, quem quer criar, aprender a criar vídeos interessantes, pois lá tem muitas ferramentas e muitas é, estratégias bem legais para você ranquear os seus vídeos na primeira posição ou nas primeiras posições, para que ele seja encontrado mais facilmente. tá bom? Então o link do curso do Livelto está aqui ó, na descrição deste vídeo. Bom... É, e como que você faz para melhorar ou otimizar é, a procura ou, ou a recomendação para o seu vídeo. Bom, é o seguinte, o segredo todo também está nas tags, tá? Se você já assistiu os vídeos anteriores, se você não assistiu, eu vou deixar aqui os vídeos anteriores é, sobre ranqueamento de vídeos. Né? E eu vou deixar aqui na, na, na, nos cards aqui. E eu tenho lá que eu falo sobre ranqueamento das tags, tá bom? Então é o seguinte, o que são as tags? As tags são as palavras-chave para você indicar ao, ao robô do YouTube né, o melhor caminho para encontrar ou para recomendar os seus vídeos, tá certo? Vou te dar um exemplo e anota isso, pega um papel uma caneta, tá? Isso é muito importante. Na hora que você for colocar as tags, né, ou as palavras-chave, é muito importante você indicar o caminho ao robô do YouTube, por exemplo. Se é, você pega, por exemplo, uma, um produto chamado dieta de 21 dias, isso é um exemplo. Então, você vai, a primeira palavra que você vai colocar é dieta, tá? Por quê? Porque essa palavra vai indicar a quantidade de procura que é, essa palavra tem e esse vai ser o caminho que o robô do youtube vai encontrar para direcionar os seus vídeos por exemplo se a pessoa estiver procurando dieta de 21 dias então ela vai ver lá seu vídeo a primeira palavra sua vai ser dieta depois a segunda palavra a segunda tag dieta de 21 dias e a terceira tag é o próprio nome do vídeo né? então dieta de 21 dias funciona realmente vale a pena assim por diante então é isso que é o caminho que o robô do youtube vai fazer para que ele recomende os seus vídeos tá então é assim primeira, a primeira é o, o exemplo né por exemplo dieta isso é um exemplo tá? mas poderia ser qualquer poderia ser o nome do produto por exemplo mas esse vai ser um caminho indicativo ao robô do youtube ele vai entender e vai ele vai associar a primeira palavra com o restante das outras palavras por isso ele vai te dar o posicionamento não se esqueça de você ter o vídeo vídeo aqui que é uma extensão do google uma extensão que você pode trabalhar no google chrome vídeo que tá que é bastante interessante que ele te dá já os posicionamentos necessários para seu vídeo ser encontrado tá bom se você gostou desse vídeo dá seu like inscreva-se no canal Compartilhe com os seus amigos, tá? Porque o, o, o conteúdo pode ser importante para eles também, tá bom? E lembrando, quer conhecer mais sobre o curso Ranqueamento de Vídeos do EdiVelto? O link está aqui ó, na descrição do vídeo, é muito legal, tá bom? Grande abraço a todos e até mais!